Olá, aqui é o Zanon, e hoje eu vou te dar três motivos de por que o seu peso estabilizou e o que você fazer para voltar a emagrecer. Ai, professor, eu continuo fazendo tudo que eu fazia antes, estou fazendo dieta, estou fazendo exercício, mas meu peso na balança não baixa mais, se baixa, baixa bem pouquinho, e eu não consigo mais emagrecer como eu emagrecia antes. O que, que eu devo fazer, professor? Motivo número um você perdeu aquela motivação inicial. É normal quando você entra num processo de dieta, de exercício, no processo de emagrecimento, no começo você está até com toda aquela energia mental focado, fazendo exercício tudo direitinho, a dieta levada à risca e de repente você não tem mais essa mesma disposição, essa mesma energia, essa mesma motivação. Perdendo essa motivação inicial, você começa a deixar de fazer certas coisas que você fazia, certos detalhes. Dessa maneira, seu peso começa a não perder tanto. Muitas vezes você acha ainda que até está fazendo tudo certo, mas se você reavaliar isso, você vai ver que alguns detalhes você deixou de seguir. Justamente por causa dessa motivação, você não vai mais estar conseguindo fazer tudo o que você fazia. O que você deve fazer quando perdeu, perdeu a motivação inicial? Primeiro de tudo, reavalie. Os benefícios de o porquê você está entrando nesse processo de emagrecimento. Veja o que vai mudar na sua vida. Faça uma lista escrita de quais são os benefícios que você vai ter você emagrecendo. Número 2. Refaça todas as suas metas de emagrecimento. Usa lá as metas que eu já te ensinei, as metas de SMART. Se quiser, dá uma olhadinha no link abaixo aí que você vai ver como fazer essas metas SMART. E fazendo essas metas, você vai conseguir dar um passo de algo mais físico, mais palpável para você fazer para você perder peso. Outra coisa também é, comece a fazer um diário alimentar, pois muitas vezes nós acreditamos que estamos comendo pouco, estamos seguindo a dieta à risca e sem querer nosso cérebro vai sabotando a gente e realmente não está acontecendo isso. Nós acreditamos muitas vezes que comemos menos do que aquilo que realmente a gente está comendo. Então faça um diário alimentar. Pegue uma semana e tudo que você se alimentar, tudo que você comer, anote. Depois vai reavaliar se realmente você está seguindo a sua proposta dietética. Professor, mas eu fiz tudo isso que você falou, eu reavaliei, eu tô motivada ainda, mas meu peso continua não baixando na balança, continua sendo uma coisinha de nada que faz, daí faz eu perder a motivação, sim, ver que eu faço de tudo e ele não, não baixa. Motivo número 2 para que isso pode estar acontecendo. Termogênese adaptativa. Termogênese adaptativa é, significa que seu corpo está se adaptando com o exercício, está se adaptando com a alimentação e dessa forma ele começa a equilibrar o seu metabolismo ou ele fica lento e você não emagrecer. Isso acontece que o, o nosso corpo vê o processo de emagrecimento como é, zerar nossos estoques de energia. Para ele ele não acha que isso está sendo bom para gente, ele quer continuar no mesmo nível que ele estava antes, manter, já ouviu falar até que o corpo quer manter o peso que ele tinha. Dessa forma, ele faz de tudo para você não emagrecer. Eu costumo comparar que a termogênese adaptativa funciona como se você estivesse dirigindo seu carro na estrada. Você está lá dirigindo seu carro na estrada e de repente bate a reserva lá e você não sabe quando que é o próximo posto de gasolina. O que você faz? Você acelera para chegar mais rápido no próximo posto e assim gastando mais gasolina ou você vai o mais lento possível, o mais econômico possível para ter a certeza que você pode chegar no próximo posto? Você economiza a gasolina, você tira o pé do acelerador, você equilibra justamente para você ter mais segurança, o corpo quer se tornar seguro. Isso acontece lá por causa da nossa época, quando éramos homens das cavernas, onde nós não sabíamos quando ia ser a próxima a refeição. Então muitas vezes entrávamos em jejuns longos, passávamos fome e o nosso corpo ele tenta estabilizar o gasto de energia, a velocidade do metabolismo justamente para você, você sobreviver. Eu sei que não é o que você gostaria que fosse, mas isso acontece. Isso significa que seu corpo se adapta com o treino, com o exercício e se adapta com a dieta. Então uma forma de você fazer para que seu corpo responda a esse equilíbrio que ele causa, é você mudar os estímulos do treino. Você está fazendo um tipo de treino ou um estímulo, por exemplo, de HIIT lá, é você mudar, não fazer sempre o mesmo treino, sempre o mesmo tipo de treino. É você constantemente estar mudando esse estímulo. Você mudando esse estímulo, o, o teu corpo, ele sempre está respondendo isso. Outra forma, é mudar o estímulo da dieta também. Mudar o estímulo da dieta não significa você restringir ainda mais, comer ainda menos, pois essa resposta vai, vai causar mais forte ainda essa termogênese adaptativa. Então você tem que mudar o estímulo da dieta, mudar a composição. Isso a melhor coisa é você conversar com a sua nutricionista, com o seu nutricionista, que ele vai fazer da melhor maneira isso para você. Então você tem que estar constantemente mudando os estímulos, para sim seu corpo não se adaptar com a forma que você está trabalhando com ele Ai professor, eu sei, eu, eu mudo constantemente o estímulo do meu treino eu vou no nutricionista lá, ele constantemente muda a minha dieta, adapta tudo e mesmo assim eu não consigo mais emagrecer o quanto eu emagrecia antes antes eu perdia um kg por semana, hoje em dia eu para perder um kg demoro quase um mês é, tem tá alguma coisa errada comigo né? Não, não tem nada errado contigo. Motivo número 3, a curva de emagrecimento. Você tem que entender que a curva de emagrecimento não funciona como uma reta onde você vai perder um quilo por, por semana para o resto da sua vida enquanto você fizer dieta, treine, e mudar esses estímulos. Não, o gráfico da curva de emagrecimento ele funciona como uma parábola em, em, relação, em relação quilos e tempo, e tempo decorrido cada vez mais vai ficar mais difícil perder peso. Então, quanto mais você emagrece, mais difícil vai ser de você continuar emagrecendo. Funciona como resposta a termogênese, mas também funciona como... como é ser, é, pense num bebê. Um bebê ele começa crescendo bastante quando ele é pequenininho, mas com o passar dos, dos meses, dos anos, a, a quantidade que ele vai crescendo por mês, por, por ano vai ficando cada vez menor até se estabilizar no platô. Isso, isso é natural, pois senão você ia daqui a pouco, daqui a uns anos, ter 10 quilos. Então o corpo ele tá sempre se adaptando. Você tem que entender que essa curva existe. Não perder a motivação com ela, continuar firme e forte. Pois o que te levou a emagrecer 10 quilos não é o que vai te fazer emagrecer 20 quilos, é, vai ficar cada vez mais difícil emagrecer vai você vai ter cada vez ter mais cuidado isso é natural então a dica que eu dou hoje final do vídeo aqui para vocês é sempre esteja se auto monitorando cuidando dos hábitos que você tem cuidando da do, dos teus exercícios da tua alimentação da tua mente você tem que entender esse processo para não se deixar ele afetar e você largar tudo você tem que estar sempre se auto-monitorando, sempre controlando, sempre cuidando, sempre muitas vezes voltando, escrevendo tudo no, no papel, reescrevendo suas metas e sabendo que vai assim que vai funcionar. Que o que te fez perder esse peso que você deseja, se você descuidar, você vai recuperar tudo de volta. Então, mantenha os hábitos, vai ser mais difícil, mas você vai continuar emagrecendo de pouco a pouco. Se a é dica, valeu um like, deixa ela aí para mim, Compartilha com os amigos que estão desmotivados, que não conseguem emagrecer mais o tanto quanto emagrecia. Compartilha com eles, fala que é natural, dá uma força e obrigado por assistir. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau!